graça e paz. Estamos no 13 terceiro dia da campanha. Deus é zeloso, excelente em tudo o que faz. E Ele espera que o seu povo seja zeloso também. Leia comigo Deuteronômio capítulo 6, versículo 15. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Deus não negocia santidade. A palavra santo quer dizer separado, exclusivo. Tudo o que Deus fez e faz é perfeito, é excelente. Nada do que Deus fez precisou de conserto de última hora. Pare e pense um minuto na perfeição do sistema solar onde vivemos. Funciona muito bem, não é mesmo? No entanto, há um adversário que vem para roubar, matar e destruir. Ele ama o caos e quando nos induz a pecar, traz o caos para a nossa vida. Jesus nos deu vida em abundância, isto é, tirou-nos do domínio do caos e nos incluiu no reino de Deus, o reino da excelência. Agora em Cristo, somos novas criaturas, habilitados para uma vida de santidade. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, obrigado pela minha salvação. Além de pecador e perdido, eu vivia num caos. Seu amor pela minha vida através de Jesus me colocou num novo e vivo caminho, onde posso descansar na sua presença e no seu cuidado. Agora salvo, capacita-me a viver uma vida cristã digna do seu nome e que tudo o que eu fizer seja com zelo, excelente, assim como todas as coisas no seu reino são. Nesta campanha... Ajuda-me a alcançar maior profundidade no relacionamento contigo. Há tesouros escondidos em Cristo Jesus, conforme as suas promessas, para tornar-me mais santo e mais usado para a Tua glória. Peço esta unção, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos!